Alegria Cristo ressurgiu No evangelho ele vai falar Mintoemos nosso canto de louvor e gratidão Sua palavra vamos aclamar Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro. Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços, encheram doze sexto com as sobras dos cinco pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos irmãs, não é muito difícil, até mesmo... É uma leitura superficial dessas, desses textos que ab, ab, acabamos de ouvir, não é difícil individuar a temática da liturgia deste fim de semana. O evangelho que normalmente nos dá o tema da liturgia, claramente nos fala é, desse evento milagroso, né, desse sinal milagroso de Jesus que é a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães ela é contada nos quatro evangelhos. É difícil um evento, sobretudo da vida pública de Jesus, que tenha coincidência nos quatro evangelhos, sobretudo no evangelho de São João. O evangelho de São João é bem diferente dos três outros evangelhos, que justamente são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, que... Entre eles, existe uma grande semelhança, né? Mateus, Marcos e Lucas. Esse ano, se eu não me engano, a liturgia está lendo Marcos, né? E, então, essas, essas próximas sete semanas, se interrompe a leitura do evangelho de Marcos e vem enxertado, né? Esse discurso de Jesus sobre o pão, depois sobre o, o pão da vida, né? Que é o capítulo 6 do evangelho de São João. E a liturgia dessa maneira quer nos levar a refletir sobre o mistério do pão, o mistério do pão. É, mas é importante entender o que que significa pão na Bíblia, né? O que que, o que que Jesus, que sentido Jesus deu a essa realidade, né? O pão nos seus discursos e na sua, é, no seu ministério. Bem, o pão significa, antes de mais nada, comida. Todos nós precisamos de pão. Né? É, pão aqui, na, na, na Palestina, ali da época de Jesus, era o pão mesmo. As pessoas comiam pão, não comiam outra coisa. Né? Comiam pão, comiam obviamente, quer dizer, não, não tinha ali arroz, feijão. Né? O, o, o, a base da alimentação era o pão. O óleo, o vinho, a, a, algum tipo de carne, enfim... Mas era, era comida à base de trigo, né? Era, era o que eles produziam na época de Jesus. Então, o pão era a base fundamental da, da, da alimentação cotidiana. As pessoas comiam pão, né? É, é claro que os ricos comiam mais Comiam um pão mais sofisticado De uma farinha mais preciosa Mais bem trabalhada Os pobres comiam pão de cevada Que era um pão de, de segunda, de terceira categoria Como é o pão daquele menino Que depois vai apresentar Jesus né, Os seus cinco pães, enfim Comiam peixe, né, enfim essa, essa, essa era a comida do dia a dia Então pão é sinônimo de vida Pão é sinônimo de vida Pão é sinônimo de, de, de, de, de, de, de condição mínima para sobreviver. Sem o pão de cada dia, não se sobrevive, se morre, se morre de fome, se morre as mínguas de fome. Então, desde o Antigo Testamento, são várias as passagens em que se celebra a vida se celebra o mistério da vida através do mistério do pão, do plantio, do trigo, da, da chuva que banha a terra, que molha né, os seus sucos e faz produzir o trigo. É, do trabalhador que, que, que colhe o trigo e que prepara a farinha, que, que volta para casa com o seu feixe cheio de trigo para alimentar a sua família. São várias as, também as, as, as passagens do Antigo Testamento em que se contam né, a, a, a, períodos de caristia, de falta de pão. O povo no deserto, guiado por Moisés, que não tem pão e que lamenta. A, a, a própria a, a, a própria sorte porque mas nós estávamos no Egito lá tinha pão era tinha tanta coisa aqui esse Deus que nos tira nos coloca nesse nesse deserto aqui não tem nada não tem pão não tem nem como plantar porque não, não tem água não tem nada é tudo seco e aí Deus faz chover do céu né aquele maná né essa, esse, essa comida especial, é, misteriosa, que parecia pão, mas não era pão, enfim, mas, e que alimentava o povo, que alimentou o povo durante os 40 anos em que o povo é, atravessou né, ali o deserto até chegar na terra prometida, na terra que jorrava leite e mel, né, enfim. Então, o, o pão é muito importante. Né? A primeira leitura apresenta, é, estamos no livro, é, no segundo livro de Reis, nós temos aqui o profeta Eliseu, o profeta Eliseu continua a missão de Elias, né? é o seu sucessor. E ali tem esse episódio desse, desse homem que, que vem até Eliseu, né? apresentado como o homem de Deus, apresentando pão, 20 pães de cevada e de trigo. E Eliseu diz, dá ao povo para o povo comer, porque o povo tem fome. falou mas aqui são 20 pães para uma multidão, né? É a mesma coisa que a gente vai ouvir no evangelho, a história se repete, né? Os discípulos, Filipe, é, mas é, é, é muita gente, 30 moedas, não sei quantas moedas de prata mesmo que todos os, os padeiros da região começassem a fabricar pão nós não teríamos pão suficiente para alimentar toda essa multidão então seja esse homem que vem de Baal, Salisa como Filipe e os demais discípulos eles trabalham, eles estão, a, a, a mentalidade deles é toda impostada sobre a lógica do pouco, da miséria é, muito, é pouco, é muito pouco, não tem suficiente, é muita gente. Então, eles olham para o pão e olham para a multidão, a conta não bate, não, não, não vai dar certo. É inútil que a gente saia distribuindo um pão, cinco pães, para uma multidão de cinco mil homens, sem contar homem, mulher e criança. Eu não sei porquê, não, não se contava mulher e criança, porque eu acho que as mulheres, as crianças também têm fome, e às vezes até comem até mais do que os homens, enfim. É, é, eu não sei porquê. Não, você imagina quanta gente que tinha, é? por mais que a gente depois hoje acredita também que os números sejam um pouco exagerados, porque não tinha nem ambiente para colocar tanta gente desse jeito. Enfim, seja lá como for, nós temos um caso, dois casos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, em que duas pessoas se veem diante de uma multidão faminta e nas mãos tem pouca comida. E não tem nada o que fazer, não tem nada o que fazer. Nós não podemos fazer nada, porque a nossa lógica é a lógica do pouco não tem pão suficiente, não tem comida suficiente. E seja Eliseu, o homem de Deus, como Jesus, o Messias de Deus, né, o Filho de Deus, seja um como o outro, iluminado pelo Espírito Santo, insiste, dê ao povo de comer. E aí, é Eliseu que vai dizer, eles vão comer e vai sobrar. E o homem distribuiu e sobrou. E depois da multiplicação dos pães, os discípulos que distribuem a partir do dom dessa criança que chega ali com cinco pães e dois peixes, é, que formam sete, sete é coisas, né, enfim... Sete é um número de perfeição de, na Bíblia. A Bíblia trabalha muito com a linguagem simbólica. O grande problema nós para entender a Bíblia é que nós não fomos educados para a leitura simbólica. Nós não entendemos os símbolos. Uma pessoa que entra aqui vê essa vela aqui e fala, mas que desperdício, com toda essa lâmpada, você acender uma vela? Que besteira, né? Não, não, é uma falta de sentido. Não tem sentido acender uma vela com tanta lâmpada assim. Aí você fala, não, mas para nós a vela é simbólica. Ela tem um sentido que vai além do simples produzir luz numa igreja toda iluminada com um sistema moderno de iluminação, né? porque é simbólico, né? assim como a roupa que eu estou vestindo, mas que coisa estranha, o padre todo mundo vestido, porque o padre está vestido, porque é simbólico, né? assim como tudo é simbólico aqui que a gente vê, né? e a bíblia, a linguagem bíblica é a linguagem simbólica, eu tenho há três anos que eu estou estudando isso, que é a minha tese do doutorado é sobre a, o simbolismo da beleza do amor num livro bíblico pouco lido, pouco conhecido, que é o Cântico dos Cânticos. Então, tenho estudado muito sobre isso e tenho descoberto coisas maravilhosas. Porque sem essa, essa interpretação simbólica, a gente não entende essa leitura do, do, do, da multiplicação dos pães. Depois, como é que esses pães apareceram? De onde que apareceram? E eu não sei se diante de uma... De uma porque pensa um pouquinho comigo, né? Se esses pães começassem a brotar da terra, eu acho que passava até a fome desse povo, né? porque o ato ia ser tão extraordinário que as pessoas iam desmaiar diante de uma coisa dessa. O que, que aconteceu de fato aqui? Porque depois para São João, São João não fala nem de milagre, ele fala de sinais. Sinal é sempre alguma coisa que mostra, né? é sempre alguma coisa que aponta para algo que está além. Né? Como o sinal de trânsito. Né? O semáforo ali que está piscando... Não é o semáforo que é pare, mas ele indica, ele informa, ele dá uma informação. Então os sinais no evangelho de São João não são tão importantes. Muito mais importante é aquilo que esse sinal simboliza. E aqui claramente em São João, o, a, o pão multiplicado é o pão da vida, que Jesus vai falar logo após Se vocês pegarem a Bíblia ali e continuarem a lendo a ler aqui o capítulo 6 de São João, logo após o que vai acontecer? Dessa, da multiplicação dos pães, Jesus vai atravessar o lago, vai chegar lá, antes que ele chegue do lado do lago, a multidão vai estar toda lá, e aí eles querem fazer Jesus rei, e Jesus está correndo, porque o, o reino de Jesus não é desse mundo, Jesus não é um messias desse mundo, tem muitos que querem ser messias no lugar de Jesus. Ledo engano. Jesus é o único Messias e ninguém pode usar do, do nome de Messias para ser Messias, porque ele é o único Messias. E todos que querem ser Messias no nome de Jesus enganam o povo, enganam a religião, enganam a todos. Jesus é o único ungido de Deus. É o único. E nós, nele, podemos refletir essa unção. Através do nosso batismo e dos sacramentos que recebemos. Mas nunca seremos Jesus Cristo. Jesus Cristo é único. É o unigênito filho de Deus. É só ele o rei da justiça. É só ele que pode dar o pão. O verdadeiro pão para as pessoas. Quem se perde, e o mundo atual tem nos feito perder né, em várias direções, procurando os, os cristos aqui e ali... Todo, todo mundo, tudo gente enganada, porque o único que permanece Messias, Cristo ungido é Jesus, é o único. Não tem outro e qualquer um que se, ap que se apresente no nome dele, querendo fazer a missão dele é falso profeta. É? Então Jesus, aqui nesse evangelho que nós lemos, que é muito bonito... Ele colhe essa ocasião da multiplicação dos pães para fazer aquele longo discurso no Evangelho de São João, que é o mistério do pão, que, é o, que é, o, é o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem crer em mim, quem come da minha carne, viverá eternamente. Eu sou o pão vivo descido dos céus, quem come minha carne, bebe meu sangue, viverá eternamente. O Evangelho de São João, vocês podem ler o Evangelho de São João todinho, não tem a instituição da Eucaristia. A última ceia de São João não tem, não tem a instituição da Eucaristia. Você fala, mas como é que pode Jesus não instituir a Eucaristia? Como é que João esqueceu de contar uma coisa tão importante? Aí que está, que a gente precisa entender a linguagem simbólica do evangelho de São João. Ele antecipa a celebração da Eucaristia nesses dois eventos do capítulo 6. A multiplicação dos pães e o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Né? E se não fosse esse capítulo 6... As, as, a instituição da Eucaristia contada nos três outros evangelhos, nós não teríamos a base teológica para interpretar aqueles, aquele, aquele evento. Não teríamos a base teológica. É São João que nos dá a linguagem, a simbologia, é ele que nos dá a base teológica para entender o que é a Eucaristia. Pão vivo descido do céu... Carne molada, sangue derramado, sangue e água que brota do coração de Jesus para a vida da igreja. É isso que é a Eucaristia. São João antecipa na vida pública de Jesus aquilo que os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam no final da vida de Jesus. Se nós não tivermos essa chave de leitura, a gente não entende bem e a gente não colhe toda a riqueza desse texto. Nós não sabemos exatamente o que, que aconteceu, eu não sei o que, que aconteceu exatamente no, no dia da multiplicação dos pães. Alguma coisa aconteceu, e aconteceu de extraordinário, de modo que as pessoas queriam até que transformar Jesus, coroar Jesus rei. E ele corre, porque ele não quer, o meu reino não é desse mundo, eu tenho um reino que também é vosso. Mas o meu reino e o vosso reino não é desse mundo. Começa nesse mundo, mas não é desse mundo. Vai além desse mundo, porque os reinos desse mundo são muito pequenos, muito pobres, muito precários. A justiça desse mundo é uma justiça muito precária. O palavreado daqueles que governam esse mundo é muito precário, é muito confuso, confunde as pessoas, enganam as pessoas. O meu reino é de um outro mundo. A minha justiça começa nesse mundo, mas ultrapassa esse mundo. Porque a minha justiça, o meu reino, foi dado pelo Pai. E o meu Pai não é desse mundo. É a mensagem de Jesus. Então a Eucaristia que Jesus começa a instituir nesse, nesse momento no Evangelho de São João, e que vai ser concluído no momento em que ele, do alto da cruz, do seu coração jorra sangue e água, símbolo do batismo e da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, esse sacramento completa e dá sentido àquela frase um pouco espinhosa, muito espinhosa, é que a gente fala sem pensar, da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E diante dessa frase do Pai Nosso, nós perguntamos, eu tenho o pão de cada dia? Ah, eu tenho, eu como todo dia, eu tomo café da manhã, eu como, enfim, né? Enfim, almoço, chanto, enfim, como até demais, enfim, tem até que fazer regime de vez em quando. Mas o mundo inteiro tem pão todos os dias? Né? Saber que muitos brasileiros hoje estão passando fome? É um escândalo isso, né? É um escândalo. A fome no mundo atual é um escândalo. É a maior vergonha que nós teremos quando estudarem, né? Quando daqui não sei quantos séculos estudarem o nosso período histórico, vai ser a vergonha da nossa época, que ainda hoje, nunca no mundo se passou tanta fome como hoje. Numa época em que a gente produz grãos, comida, né, que são até queimadas né, anualmente nos grandes estoques por aí. A fome no mundo é um escândalo. O Pai Nosso é uma oração profética, por isso que é a única oração de Jesus. É a única oração de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus é Pai Ele dá o pão para todo mundo. Mas nós que Somos egoístas? Nós que somos mais fortes que os fracos da terra? Entramos duas, três, quatro, cinco vezes na fila do pão. E aí falta pão para os outros. A multiplicação dos pães complementa e dá a base teológica para a oração do Pai Nosso. Porque Jesus e os verdadeiros cristãos multiplicam os pães. Uma possível, uma possível interpretação para... A multiplicação dos pães, é que esse menino, tão inocente, o um menino que não era nem contado, ele não tinha sido nem contado entre aqueles cinco mil, que apresenta cinco pães de cevada, que era um pão, um pão miserável. Era, a cevada era, uma, era um. Ela não tinha a mesma qualidade do trigo, do trigo, da farinha boa de trigo. Um pão preto, né? Era aquele pão preto. Esse menino que apresenta cinco pães e dois peixes, de onde que ele tirou esses cinco pães e dois peixes? Alguns teólogos biblistas acreditam que esse menino representa o despojamento. Porque quando você está num lugar que você sabe que está todo mundo com fome, o que, que você faz com a sua comida? Você esconde e vai lá no lugarzinho escondidinho e come, porque se você mostra para todo mundo, todo mundo vai atacar, você fica sem nada. Então as pessoas escondem a comida para não repartir. Esse menino que é um inocente... Vinde a mim os pequeninos, né? Por, por que, que os pequeninos pertencem ao reino do céu? Porque são inocentes. Ele apresenta para Jesus. Ah, eu tenho comida aqui. Você está querendo comida? Aqui eu tenho cinco pães e dois peixes. Então, para ele dava, né? Porque quem que come cinco pães e dois peixes? É né, Muita coisa. Mas para a multidão era pouco. E Jesus fala, é isso aqui que nós vamos abençoar. É isso aqui que é o dom que nós vamos apresentar ao Pai. E ele começa a rezar. Né? Pai, abençoa esse... Essa, esse, esse alimento que nós vamos... Eu te dou graças por esse alimento, te dou graças por esse menino despojado que não tem medo de ficar sem comida. E já que ninguém tem mais nada, é em cima desse pouco que nós vamos alimentar a multidão. E aí alguns teólogos acreditam que, nesse, vendo esse gesto de Jesus, as pessoas começaram a colocar em cima de uma mesa comum aquilo que elas tinham ali escondido dentro dos seus, das suas sacolas e aí, quando se divide, acontece o verdadeiro... Porque o, o verdadeiro milagre é dividir, gente. O grande milagre é dividir. Porque se nós dividíssemos, não teria ninguém passando fome no mundo hoje. Aliás, teria pão suficiente para todo mundo. Quando se divide, todo mundo come e sobra comida. Né? É as festinhas que a gente faz de vez em quando na igreja, que todo mundo traz um prato e volta com, trai, leva dois para casa. Né? Enfim, porque sobra, né? todo mundo come e sobra. Então... Né? Eu gosto dessa interpretação, porque tira aquela ideia de que sai pão pulando de dentro de cesto que a gente não sabe de onde vem. E aí a gente não consegue explicar. Como é que eu explico uma coisa dessa? E, para mim, toca num ponto fundamental da nossa pastoral, que é a partilha. Sobretudo nesse período de muita dificuldade que o mundo inteiro está passando, né, na, na pandemia, a partilha é fundamental. Né? Eu acho que aqui na paróquia vocês também fizeram né, campanhas para pessoas que estão... É, é o único modo... Não, não tem outro modo hoje do pão nosso de cada dia chegar na mesa de todo mundo. Se não for repartindo. Deus não vai fazer chover pão do céu. Ele não vai fazer brotar pão da panela. O pão está na nossa casa, na nossa dispensa. O pouco que eu tenho, eu partilho. Aí acontece a multiplicação dos pães. E se a Eucaristia não tocar profundamente o nosso coração para a partilha, é profanação. Ela vem profanada. Quem comunga e não partilha, está profanando a Eucaristia. A Eucaristia é pão repartido, pão repartido, pão dividido, pão compartilhado. Quem comunga e continua ainda com aquela lógica do pouco, não é suficiente, eu não vou dar, eu vou trancar minha casa, eu vou trancar minha dispensa, eu não vou falar para ninguém que eu tenho, não comungou ou não comungou Jesus Cristo. Comungou o próprio egoísmo, comungou a própria vaidade, comungou o próprio pecado. Então, essa, essa leitura do Pai Nosso, ela é muito bonita, da, da, da multiplicação dos pães, é muito importante, é um evangelho difícil, muito difícil, porque tem uma implicação pastoral, prática, muito profunda. E toca a ferida nuclear do mistério cristão. Que é o mistério, sim, de um Deus que se doa no pão, no vinho. De um Deus que se doa corpo e carne, corpo e sangue sobre a cruz. Mas que também nos impulsiona, nos, nos obriga a, a nos comportarmos como ele, se quisermos ser cristão. A Eucaristia também nos ajuda. Aí aqui eu já estou terminando, porque já está ficando cumprida a fala do padre, né? E ninguém é obrigado a ficar escutando aqui a noite inteira. Mas São Paulo diz uma coisa bonita ali, a, a que, para quem que ele escreveu aqui, que eu já até esqueci. Para os Efésios, né? a carta aos Efésios. Um só corpo e um só espírito, um só Senhor um só batismo. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. É a Eucaristia que nos dá também a essa graça, esse dom de suportar nos ser um suporte. É como se fosse uma muleta, né? Pessoa que não, não, talvez não está caminhando bem, precisa usar uma muleta. É isso que São Paulo está pedindo para nós irmos para os outros. Uma muleta. Não uma trave na, ali onde o irmão vai passar para derrubá-lo. Queridos irmãos, eu termino realmente deixando esse apelo para vocês. Quem concordar comigo concorda, quem não concorda, eu também já passei da idade de hoje de ficar pedindo opinião para as pessoas. O que você acha que eu falo? Eu falo aquilo que eu acho que, que eu tenho que falar. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um período, sobretudo na igreja, né? As pessoas se excomungam, né? Se excomungam porque não, não, não pensa igual ela, porque... Por besteira, né? Por besteiras, que não, não vou nem falar aqui no que se trata, mas vocês sabem muito bem. As pessoas se excomungam, chama o outro de, de, de, de ateu, chama o outro de, de anticristão. Quem é você para excomungar alguém? O único que poderia fazer isso é o Papa, mas parece que o Papa Francisco não tem excomungado ninguém, né? Quem é você para dizer que o outro não é cristão? Porque fez isso, porque pensa desse jeito, porque vai para... Quem é você para dizer quem é cristão e quem não é cristão? Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. E para de querer ser melhor do que os outros. Eu te desmonto em um minuto, talvez nem isso. E também você também me desmonta em menos disso. Nós não somos nada. Suportai-vos uns aos outros na paciência e no amor. Se tem um que pensa diferente, glória a Deus que ele pensa diferente, que ele tem uma outra visão de mundo. Parem de brigar por, por bobagem, por gente que não está nem aí para nós, por causas perdidas, causas perdidas, perdidamente perdida. Parem com isso, não leva nada, não dá, não dá valor a nada. Nós temos o evangelho. A base da nossa fé é o Evangelho, é Jesus, que deu a vida por nós. E tem muitos por aí que querem ocupar o lugar de Jesus, mas não dá a vida por ninguém. Então é falso Cristo. É falso Cristo, é falso Messias, é falso profeta. O Brasil, eu tenho acompanhado muitas notícias lá do outro lado do mundo, e eu tenho assustado muito, né, sobretudo algumas pessoas que quiseram até me excomungar, né. E olha que eu não falo nada, hein? Falei assim, tudo bem, então, tá bem. me excomunga, quero ver que, que valor isso tem. Né? Enfim, eu continuo aqui celebrando missa, né? legitimamente válida. Né? Porque ninguém tem autoridade para me excomungar, como eu não tenho autoridade para excomungar ninguém. Que o Senhor hoje, através desse evangelho tão bonito, nos ajude né, a entender que somos irmãos, partilhamos o mesmo pão, pensamos diferente, talvez vamos até por caminhos diferentes. Mas no final das contas, nós temos que nos encontrar com Deus. Né? E tentamos ser um pouco mais generosos com as pessoas, diante desse apelo do evangelho. Um pão partilhado é a mensagem de Jesus. Que ele nos ajude a viver bem, a nos amarmos, a respeitarmos. E quando eu estou diante de uma pessoa que talvez pensa diferente de mim, tomo isso como um mistério. Um mistério, mesmo que eu não entenda. Né? Para que tenha paz na igreja, que é aquilo que São Paulo pede. né? Paz. Para a igreja de Jesus Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado